Olá! Estamos com mais um programa Dicas de Saúde. E hoje a nossa dica é muito especial, preparada com carinho para você, seguidor do Rio Mix. Hoje vamos falar sobre lesão por pressão. Isso mesmo, lesão por pressão é aquela lesão que uma pessoa acamada, um paciente acamado, pode fazer por ficar muito tempo deitado. E a minha dica especial para você é... Mude o seu familiar de decúbito, de posição, a cada duas horas durante as 24 horas do dia. Você muda de decúbito para o lado esquerdo, para o lado direito, posiciona com travesseiros e ainda tem mais um detalhe bem importante. Você pode hidratar a pele do seu familiar com cremes e óleos, com ácidos graxos essenciais para evitar a essa lesão por pressão. Essa é uma dica muito especial para você, seguidor do Rio Mafra Mix, que tem aquela pessoa, aquele familiar, aquela pessoa que você ama muito aí a camada na sua casa. Não esqueça de mudar de posição todos os dias. E se você for alimentar ele também, mantenha ele com a cabeceira da cama elevada. Sempre em posição de 45 graus, sentado, para você oferecer a alimentação para ele, para não ter risco de bronco aspirar. E tem mais uma dica bem especial, bem simples, para ajudar vocês. Eu trouxe aqui um comprimido e às vezes as famílias elas têm dificuldade em administrar esse medicamento né, esse comprimido, que o seu familiar não engole ou tem uma sonda para alimentação. Então, a minha dica bem especial, se você não tem aqueles é, socadores de caipirinha, alguma coisa que você possa triturar ou mesmo aqueles aparelhinhos pra, para quebrar o comprimido, você vai precisar de um guardanapo, um medicamento, uma colher, vai colocar... O medicamento em cima do guardanapo vai fechar e você vai triturar com uma colher. Então, após você triturar, ó, vai ficar um pozinho, você vai colocar no copo, misturar água, aspirar com a seringa e vai poder dar na boca do seu familiar ou colocar diretamente na sonda para alimentação. Não esqueça, ó, esse é um detalhe bem importante que vai ajudar você em casa que tem o seu familiar acamado. Essa foi uma dica muito especial do programa Dicas de Saúde para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até semana que vem.